Olá, eu sou Oseli Pereira e estou morando em Patinga, Minas Gerais. E esse final de semana, esse carnaval, ele foi um carnaval diferente, um carnaval grandioso para mim, porque eu fiz em São Paulo uma formação em constelação familiar xamânica e foi um aprendizado de muita cura muito forte, um marco, na verdade, na minha vida. E eu agradeço ao Paulo Sérgio Oliveira, que faz essa formação, né? Essa foi a turma 93, e que bom que eu estava lá. Quero agradecer também todos os outros mestres que passaram por lá, deixando o seu ensinamento. Foi a Germana, o Léo, o Marcelo. E o agradecimento ao Paulo, né? Minha gratidão ao Paulo, por ele, ter, por ele ter essa missão, né, Essa, esse trabalho tão bonito, é um dos trabalhos dele, na verdade, que é esse trabalho com constelação xamânica. E esse grupo que teve lá foi um grupo de muito aprendizado, de muita cura, e que com certeza vai reverberar nos nossos trabalhos. No caso, eu aqui, Patinga, no Luz Espaço Holístico, onde já atendo com várias terapias, e essa terapia, ela veio agregar no nosso trabalho aqui. Então, a minha gratidão e muita luz para todos nós.